Aleluia. graça e paz, queridos. Amém. Uma alegria imensa, uma alegria peculiar né, poder estar participando com todos nesta edição da Casa de Zadok. Eu tive o privilégio de participar em algumas, bem poucas vezes, devido a minha agenda, mas é sempre uma honra poder participar e acompanhar o que Deus tem feito no nosso país. Agradeço muito ao Luciano pelo convite. Ele insiste todo ano, meses, né? tentando encaixar na agenda. Ele é muito persistente. É. Parece que ela aprendeu com algum lugar, não sei. Mas é, é uma alegria imensa né? ver a Kelly, ver a Lissa aqui. Né? Muito especial. E, e poder ver alguns irmãos queridos né, A longa data né, de muitos anos E também poder fazer novos amigos Novos relacionamentos É, é tremendo, Deus é bom demais né? é, Poder ouvir outros né, ministrando que A gente admira demais Eu não vou poder ouvir todos eles é, Por causa dessa correria, alguns vêm, já vão, eu também venho, já vou, é, mas a gente é, está sempre se conversando, se con conectando, e é muito, muito precioso, né? Danilo, Calito, palavra formidável, né? e a gente fica sem saber como que eu vou ministrar. Né? É, eu me sinto como um leão na cova dos Daniels. Mas é uma alegria ter minha esposa e a filha, a Caçula, nos acompanhando. É, quando pode, também tem podido fazer parte. Nós estávamos é, em Joinville ontem, é, foi o aniversário do nosso primogênito, fazendo 21 anos. Vamos fazer uma festa com ele. E viemos de lá para cá na estrada, amanhã cedo, estamos retornando a Guarapuava. Então, é uma alegria é, ser sempre acompanhado. É, Para quem me conhece, há anos, é, quando começamos a, a namorar, eu carregava... Hoje, ninguém carrega mais essas bíblias gigantes, grandes. Né? É, tudo até celular. né? E, e, mas, naquela época, uns é, 24, 25 anos atrás, pregador tem que carregar a bíblia, entendeu? hoje eu estou carregando um notebook aqui, e era a bíblia enorme, grande, né? e eu tinha uma foto dela gigante, tamanho da bíblia, que ficava na primeira página, entendeu? então ela sempre me acompanhou, é, se não pôde ir em pessoa, ia em foto, e eu apresentava a foto que era gigante, então apresentava, está aqui, entendeu, Ninguém vem com gracinha aqui. <risos> Mas é, é precioso poder estar é, sendo acompanhado. Uma grande mulher de Deus e a Stephanie, é, a nossa caçulinha, que é a alegria da casa hoje. Nos outros dois não estão mais em casa. Então nós gastamos mais tempo com ela. Até se constrange às vezes, né? mas toda a atenção é só com ela. Né? E é precioso quando ela gosta de viajar comigo, especialmente se a gente for ficar no hotel. Né? Ela ama, os três amam isso, né? quando tem oportunidade de ficar no hotel e ter, é, às vezes, uma, um quarto só para ela. Meu Deus, esse é muito bom demais. né? E Deus tem nos dado algumas oportunidades de desfrutar disso. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. É, esta palavra eu já preguei em alguns lugares, inclusive na igreja, lá em Guarapuava, mas há muitos anos atrás. Né? Muitos, muitos anos atrás. Mas enquanto eu estive meditando, buscando ouvir o que o que o nosso pai gostaria que nós repartilhássemos, compartilhássemos. Eu, eu senti de trazer essa palavra, eu perguntei para o Luciano, posso é, abrir o, o, a dispensa e trazer algo lá do baú? Ele disse, não, você está liberado, pode, então, eu estou debaixo da liberação dele. Então, nós vamos ministrar essa palavra nesta noite. Mas, tendo em vista... E toda a palavra de Deus, ela sempre se renova, então vai ser algo novo, com uma, uma, uma, uma roupagem nova e o propósito é que estamos aqui a maioria líderes e pastores, pessoas envolvidas em ministério, envolvidas em realizar a obra do Senhor, então eu quero falar é, com você, eu quero falar comigo. Este ano eu estou completando 40 anos de pregação da Palavra de Deus. De ministério, de pregar, de evangelizar, de liderar pessoas. É, há 40 anos, desde a minha adolescência. E já passamos por tanta coisa, já experimentei tanta coisa, já bati a cabeça, já errei em tantas coisas... É, e com a graça de Deus acertei em algumas coisas. Então, eu estou com uma bagagem de muitas caminhadas e eu quero tirar desta bagagem algo para te abençoar nesta noite. Eu quero falar com você como uma voz de Deus para a sua vida. Eu quero falar de trazer algo profético sobre a tua vida nesta noite. Quantos querem receber do Senhor nesta noite? Amém? Eu quero convidar você a abrir um texto, é um pouquinho extenso. É, o Calito leu 17, 18 versículos, nós vamos ler 23 versículos. É, é, estamos voltando a, a fazer leitura das escrituras. Né? Tem muito crente que não lê as escrituras. Mas eu quero convidar você a abrir comigo Gênesis capítulo 40. E nós vamos falar dos sonhos. Esta noite quero falar de sonhos. Qual é o seu sonho? Ou o seu sonho vai te levantar para lugares altos, ou o teu sonho vai destruir você. Eu quero falar sobre o sonho que está no teu coração. O sonho que está no meu coração. Aquele sonho que não vem de uma noite é, mal dormida, que não vem de ter jantado uma vaca tolada. Né? Aquele sonho que é aquele sonho que, na realidade, é como se fosse o motor da sua vida. Por que, que eu faço o que eu faço? Qual é meu sonho? E todos nós temos sonhos e todos nós recebemos sonhos de Deus, mas esta noite queremos pegar, esse texto bíblico, esse relato bíblico, e fazer algumas aplicações, e eu sinto uma unção profética nesse momento, e nós queremos, portanto, não só discursar o texto em si, trazer um bom esboço em si, mas eu quero ser voz profética, porque algo vai mudar na sua vida nesse final de semana, eu tenho certeza disso, você não vai ser mais a mesma pessoa, e os seus sonhos vão mudar, porque Deus vai fazer algo sobrenatural nesses dias aqui, amém? Gênesis capítulo 40, nós vamos ler os primeiros 23 versículos, Passados estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda apô-los a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Conta-me o sonho. Então o copeiro contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira, três ramos, ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de faraó, e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo E tu lhe darás o copo Na própria mão dele Segundo o costume antigo Quando lhe eras copeiro Porém, lembra-te de mim Quando tudo te correr bem E rogo-te que sejas bondoso Para comigo E faças menção de mim a faraó E me faças sair Desta casa, porque de fato Fui roubado da terra dos hebreus E aqui nada fiz Para que me pusessem Nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe o que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. E eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e no meio destes reabilitou o chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. É tanta riqueza nesse texto, como outros seguintes, mas... É, é, Para não não nos muito no tempo, eu vou tentar ser bem focado. Aqui nós estamos vendo José na prisão e ele conhece dois companheiros de prisão, o copeiro-chefe de faraó e o padeiro-chefe. E os três, portanto, estão presos num lugar onde eles não gostariam de estar. E logo, algum tempo depois, Dois, o padeiro e o copeiro, tiveram sonhos na mesma noite. José já era um homem menino, jovem, que sonhava. E era por causa dos sonhos dele que ele estava ali, é, depois de alguns anos, por causa dos sonhos que ele tinha lá na casa dele, que ele contava aos seus irmãos e ao seu pai. E eles estavam ali. Mas o que me chama a atenção... A palavra, pelo menos essa versão diz que eles estavam ali Porque tinham ofendido a faraó José estava ali porque o seu chefe A quem ele servia de mordomo na casa dele, Potifar Estava com ofensa contra José E os outros dois também estavam ali Porque havia uma ofensa no coração de faraó a respeito deles. Eu quero, portanto, começar falando sobre a razão deles estarem na prisão. Todos nós temos que lidar nesta vida com pessoas ofendidas. Todos nós, nós vamos ter que aprender a relacionar-nos com ofensa. Ou somos ofendidos, ou nós vamos ofender pessoas. E nós temos que saber lidar com isso. O problema não é nunca... Ter ofensa, mas como lidar com a ofensa. A mensagem não é sobre ofensa, portanto eu não vou entrar muito sobre ofensa, mas algo que me chama atenção aqui. A ofensa não tratada, a ofensa não resolvida aprisiona as pessoas. A ofensa não resolvida, não removida, gera. Uma prisão. Os três estão aprisionados porque havia uma ofensa não resolvida, não removida. No caso de José, era Potifar. No caso do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, era o próprio faraó. Eles estão presos por causa de ofensa. A ofensa que não é removida, produz raiva. A versão diz que faraó estava com raiva, e por causa dessa raiva, os colocou na prisão. José estava ali, porque Potifar, ao receber uma notícia enganosa, mentirosa, ficou ofendido, ficou amargurado, ficou com raiva, e manda prender José. Toda ofensa que não é resolvida produz raiva, produz ressentimento, leva à amargura e aí afeta o relacionamento e as pessoas ficam como se fossem aprisionadas. Ficamos presos por causa das ofensas. E o que eu tenho percebido, que a ofensa não só prende ou aprisiona o ofensor, mas também a pessoa ofendida fica aprisionado também, ofensa gera prisão, ofensa, quando o, Jesus, o Senhor Jesus conta uma história, uma parábola, é, ensinando sobre é, perdão, ele nos dá nessa história sobre um homem, um servo, que devia muito para o seu Senhor, e que por não poder pagar, o Senhor o perdoou, mas ele não conseguia perdoar o seu conservo que devia tão pouco. E por causa dessa ofensa dele não resolvido ele volta para a prisão. E o Senhor Jesus termina então dizendo que nós devemos perdoar os nossos ofensores. Aqueles que nos ofendem. Este conservo não conseguia... O Perdoar, Como ele tinha sido perdoado E ele vai para a prisão Até pagar o último tostão Então a ofensa Prende a vida das pessoas Mas também prende a vida do ofendido ou da ofendida A primeira coisa, portanto, que eu quero Tratar conosco nesta noite É nós aprendermos a resolver as ofensas da nossa vida se nós vamos chegar a algum lugar, se nós vamos ver sonhos se realizar, nós vamos ter que aprender a lidar com ofensa. Ofensa não pode ser evitada, mas nós podemos perdoar a ofensa. E nós podemos também nos arrepender de ofender os outros. Ofensa inclui dívida, inclui pecado, inclui qualquer coisa que me torna emocionalmente em débito com alguém. Essa é a ofensa. Ofensa pode, por detrás, se tornar um instrumento na mão do diabo e pode matar as pessoas. Então, eu quero que você tenha isso como pano de fundo. Por que, que estão na prisão? Era por causa de ofensa. Se há ofensa na sua vida, mais cedo ou mais tarde você vai entrar numa prisão. Uma prisão emocional, uma prisão ministerial, uma prisão, algo que vai te impedindo, algo que vai te podando, algo que vai te restringindo, e você não sai de lugar, a não ser que houvesse uma intervenção de Deus, e a não ser que a ofensa for resolvida. E se você não aprender a perdoar, você a ofendida, a pessoa, também fica limitada e fica restringida ou restrita até que essa ofensa é resolvida. A palavra de Deus diz em Hebreus que ela se torna uma raiz de amargura e ela vai contaminando e ela vai destruindo. José, o padeiro-chefe e o copeiro chefe estavam na prisão por causa de ofensas, quando nesta condição, eles têm sonhos, os dois, segunda coisa que me chama atenção, portanto, é que sonhos nascem, ou sonhos vêm, ou nós passamos a ter sonhos, normalmente, nas noites da nossa vida, sonhos são sonhos da noite, tem gente que sonha de dia, mas o normal é sonhar de noite, e eu quero usar essa linguagem figurativa, o que é sonhar de noite? Noite fala das tribulações, das lutas, das é, é, situações difíceis que passamos, e é no meio dessas situações, é nas noites da nossa vida, que Deus Permite-nos a sonharmos. Esses dois estão sonhando, ou tiveram seus sonhos, na noite, mas porque estavam na prisão. Nos momentos que estamos oprimidos Nos momentos da nossa vida Que estamos cercados Que parece não haver saída Nos momentos mais difíceis Na nossa casa como família Nos nossos relacionamentos Nos ministérios, na nossa igreja Na nossa sociedade Nos momentos mais caóticos Nos momentos mais é, nebulosos Nos momentos mais difíceis Deus quer que nós Sonhemos, ah, os sonhos nascem nas noites da nossa vida, Por quê? Eu pensei a, a, a compreender o porquê dos sonhos, porque o sonho é algo que me faz visualizar e ter uma esperança de que esta noite que eu estou passando, vai passar. E eu vou sair dela e eu vou ter algo muito melhor. E é assim que é um sonho que movimenta a nossa vida. Eu estou sonhando que a minha situação atual não é determinante e não é terminante. Que eu vou sair deste lugar para algo muito maior. Sonhos são para este propósito. Me projetar fora da minha noite que eu estou vivendo. Talvez você está aqui vivendo noites na sua vida. De lutas, de enfermidades, de dificuldades, de, de, de, de situações complicadas. E ou até aprisionado por algumas coisas. Eu venho te declarar. Porque Deus quer que você sonhe. E o sonho faz você começar a ver além deste lugar onde você se encontra. Porque Deus quer te tirar daquele lugar. E ele nos permite sonhar. Os dois começaram a sonhar. Os dois tiveram sonhos naquela noite, na mesma noite, na prisão, na masmorra. Sonhos são para nos dar uma esperança. Sonhos são para nos dar um destino. Sonhos são para nos apontar o destino. Um propósito pelo qual vivemos. Ou morremos. Um sonho, o seu sonho, define o que você vive e como você vive. O seu sonho é o que está definindo como você está vivendo e o que você está vivendo. Porque há é um sonho. Nós vivemos. Num mundo secular hoje, e às vezes a igreja também está se secularizando, e eu tenho muito cuidado com o que eu vou dizer, mas eu tenho toda a certeza que é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós somos incentivados, nós somos impulsionados a sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. E sonhar todo tipo de sonhos, mas sonhar grande. Sonha grande, vai atrás dos seus sonhos, realize seus sonhos. Você só vai ser feliz se você realizar seus sonhos. Deixa eu te dizer, é vígula. O sonho, que não é de Deus para a sua vida, nunca vai te realizar. Um sonho que é gerado na minha carnalidade, para me realizar a mim mesmo... Nunca vai me realizar no fim. Qual é o teu sonho? O teu sonho te levará para lugares altos. O teu sonho te destruirá. Pergunte para alguém ao seu lado. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Os três na mesma prisão. Tem sonhos. Todos nós sentamos aqui, temos sonhos. Dizem que o único momento, o único lugar onde não há mais sonhos é no cemitério. As pessoas morreram, pararam de sonhar. Mas enquanto estamos em vida, nós sonhamos. Alguns são motivados pela vaca atolada, como eu falei. Uhum. Veio uma vaca voando com, com uma pata só, entendeu? E, e em vez de, de, de, do, do chifre, do touro ali, tem um tridente. Entendeu? É, vê tanto tipo de sonho. Mas é, não é esse sonho que eu estou falando. Estou né? sonhando é, que eu vou viajar pelo mundo. Talvez não tanto isso, o sonho. Eu estou falando daquele sonho que não é o que você deitou, dormiu e está sonhando. Pode até vir assim. Mas aquele sonho que você carrega consigo, o que eu é, eu quero ser quando eu crescer. né? O que, o que eu vou realizar com a minha vida. Onde eu vou chegar. O que, que eu estou correndo atrás. O que, que eu estou buscando. E é o que o mundo secular é, foca bastante. E nós começamos a assimilar assim. E começamos a correr atrás de sonhos. E parece dar certo até um ponto. Por isso eu quero ser uma voz profética para você. O teu sonho. Que está movendo o teu interior, ou ele vai te levar a lugares, ou esse mesmo sonho que parece tão lindo, vai te destruir, vai te cortar a cabeça. São os dois sonhos na prisão, na mesma prisão. Quando os dois contam seus sonhos, José diz algo assim, eu disse... Eu vou parafrasear, somente Deus sabe e pode dar o verdadeiro sentido do teu sonho. José disse, só Deus sabe interpretar. As interpretações pertencem a Deus. Eu estou parafraseando, somente Deus pode dar o verdadeiro sentido e significado desse sonho que eu tenho no meu coração e você tem no seu coração. Há sempre dois sonhos Por isso que eu digo que é profético Há sempre dois sonhos Nós encontramos os dois sonhos ali na prisão Quando são proféticos, há sempre dois sonhos Em Gênesis 37, José teve dois sonhos Quando ele ainda era moço, ele teve dois sonhos Faraó, que José vai interpretar mais depois tarde, teve dois sonhos, há dois sonhos naquela prisão, em Jó, a Bíblia diz, Jó 33, 14, que Deus fala conosco em sonhos, da noite, uma vez, ou duas vezes, dois sonhos, então eu quero que você agora enxergue esses dois sonhos narrados aqui, como algo profético, que Deus fala conosco em sonhos de noite, uma ou duas vezes, dois sonhos. Deus falou com José por dois sonhos. Deus falou com faraó, mesmo ele não sendo crist, alguém que cria em Deus. Um, um, um rei ímpio, Deus deu dois sonhos a faraó. Os dois homens tiveram... Dois sonhos distintos um do outro, mas muito parecidos de outra forma. Então quero que você comece agora a enxergar esses dois sonhos como sonhos proféticos. Eu vou inverter a ordem, a ordem começa com o sonho do copeiro, o chefe, contando, e o padeiro vendo que, uau, que interpretação maravilhosa! Tá, agora eu vou contar o meu também. Mas eu quero inverter a ordem, porque não eu quero terminar com um sonho bom. Eu quero terminar com o um sonho bom. Então, quero mudar essa ordem. Vamos para o sonho do padeiro. Dois sonhos proféticos na prisão. Ele diz que ele viu-se nesse sonho, a si mesmo, com três cestos de pães sobre a sua cabeça. Três cestos de pães, obra ou arte, como uma versão diz, de padeiro Era o trabalho dele Ele está sonhando com a profissão dele Ele está sonhando com algo que ele já fazia Ele não está sonhando com algo que ele não fazia Que ele está sonhando que um dia ele faria Então é um sonho profético que está falando do que movia a vida dele E neste sonho, ele diz, ele via três cestos cheios De pães e de arte de padeiro Nesses três textos sobre a sua cabeça O que quer dizer isso? Arte de padeiro Ou trabalho de padeiro Ou as obras das mãos do padeiro Ele está falando de suas próprias realizações Seus próprios feitos Aquilo que eu sei fazer Aquilo que eu consigo fazer Aquilo que eu posso fazer Aquilo que eu sou expert em fazer Aquilo que eu sou perito e eu volto a dizer, é muito perigoso, não me entenda mal, nós precisamos aprender, precisamos ser perito, precisamos é, é, é crescer, saber fazer coisas maravilhosas. Mas se o meu sonho está focado no, naquilo que eu consigo produzir, eu estou tendo o sonho do padeiro. Ele está sonhando com o que ele pode fazer. Ele está sonhando com o que ele fazia, o foco do sonho, a interpretação, nós vamos entender, está baseado nele próprio A arte do padeiro, e a Bíblia diz que estavam sobre a sua cabeça, cabeça na Bíblia, muitos lugares, fala de lugar de autoridade de governo. Então, em outras palavras, está dizendo o que governa a minha vida, o que me controla, o que dita as regras, são aquilo que eu consigo fazer por mim mesmo, o que eu sei fazer, o que eu sou perito, o que eu faço muito bem, é o que controla a minha vida, o que determina, é o que me dá o comando e eu estou debaixo disso. Isso está na minha cabeça, o governo, a autoridade na minha vida. É aquilo que eu sei fazer É aquilo que eu posso produzir Aquilo que eu tenho capacidade de fazer E esse é o sonho do padeiro Está sobre a sua cabeça Mas olha os detalhes desse sonho Ele diz, na medida que eu estava me vendo nesse sonho Eu vi aves do céu vir e comer do primeiro cesto em cima é, eu me lembro, na primeira vez, alguns anos, deve fazer uns 15 anos atrás, se eu preguei essa passagem, é, é, eu usava a, a figura é, de, um, de, de, de, de um artista de nome, bem é, anos atrás, brasileira, é, Carmen Miranda, quantos se lembram? Quando é daquela geração? É, é, é, essa geração nova não conhece essas coisas. Né? É. A fama dela era porque ela colocava um monte de coisa na cabeça, a voz mesmo, horrível entendeu? Ruim A música dela, terrível Mas o que fez fama nela, para o mundo inteiro Eram as coisas que pendurava na cabeça Aí, o que tem, que não tem, que não tem, que tem, que tem Era a única música E cabeça cheia de coisas é? Um monte de coisa pendurada e aquilo que chamava atenção, e tem um monte de crente, vivendo assim, uma carne Miranda, entendeu eu fico no foco, desde que as pessoas vão saber, eu vou pessoas chegam na igreja, o que, que vocês fazem aqui? Como, qual é que Eu não tenho segredo, não sou eu, é a graça de Deus fazendo, se você quer chegar a algum lugar, não pode ser o que você faz, é o que ele faz em você, Aleluia. Aleluia. Mas ninguém começa assim. O padeiro não começou assim. Mas Deus está revelando, através de sonho profético, na prisão, depois de uma ofensa qual era o verdadeiro sonho, e Deus vai usar José para interpretar aquele sonho no coração dele, mas é o que ele já fazia no palácio, ele já servia faraó e toda aquela turma, com a, a arte dele, com a, a realização dele, com o que ele conseguia fazer, e no sonho Deus está mostrando que é isso que está na cabeça dele, que é isso que está governando? Que é isso que está dominando? Que é isso que o que mais importa? Que é isso que ocupa toda a vida dele? As pessoas precisam comer do que eu faço. Elas precisam degustar. É, eu dizia que eu acho que ele era português, porque eu conhecia quando eu morava em Campinas. Né, os melhores padeiros, as melhores padarias da cidade de Campinas naquela época pertenciam ao senhor Joaquim, entendeu? eram é, é, os portugueses, é. e você não comia pão melhor do que o, o pão do português. As pessoas precisam comer o que eu produzo. As pessoas precisam ver o que, que eu estou fazendo. As pessoas precisam ver o que, que nós estamos fazendo na nossa igreja. O que nós estamos fazendo na nossa, no nosso ministério. precisam ver o que, que eu estou fazendo. Meu Deus, e as pessoas só perguntam isso. O que, que você está fazendo? Eles nunca perguntam o que, que Deus está fazendo. Mas querem saber o que você está fazendo. Meu irmão, toma cuidado. Os teus sonhos, sonhos de padeiro, vão te destruir. Vão te degolar a cabeça. É duro. Mas essa é a verdade bíblica. O sonho do padeiro. Algo interessante. Ele vê aves comendo do cesto em cima da sua cabeça. A outra menção nas escrituras de as aves do céu comerem algo, que eu encontro, talvez você já encontre mais outras citações, me ajude. Mas eu encontro esta única citação, quando o próprio Senhor Jesus dá a parábola do semeador. E ele fala de um tipo de semente que cai na beira da estrada, e que as aves do céu vêm e comem e Jesus interpreta isso, ele diz, é o diabo, Satanás, os demônios que vem e arranca o que foi semeado. Qual é a figura profética disso? Ele está dizendo que isso representa uma ação do inimigo, uma ação maligna de demônios que vem e se alimentam carnalidade porque ele diz depois José diz depois, quando você é morto e a tua cabeça é cortada José diz as aves vão comer das suas carnes ele está falando de carnalidade alimento do inimigo, o ego é, não faço eu vou fazer, eu vou realizar eu vou... você está alimentando o diabo está alimentando os, os demônios eles vêm e se alimentam disso. Das artes das minhas mãos, quando elas estão na minha cabeça. Pergunte para o outro lado, qual é o teu sonho? José diz, três cestos falam de três dias. Todo lugar onde encontro a palavra profeticamente, usando o número 3, é, é algo muito especial. Que fala de, de uma intervenção sobrenatural. Três pessoas, três coisas, três lugares, três dias, três semanas, três meses, três anos, três gerações... Quando você encontra três, olhem com muito cuidado, porque ele está falando de algo sobrenatural. Quando Deus vai visitar Abraão, e para dizer para ele que algo sobrenatural ia acontecer, e que ele ia ter um filho, nascido de Sara, a Bíblia diz que três homens apresentaram a Abraão. próprio Deus e mais dois anjos. Três. Senhor Jesus dizia ao terceiro dia, eu vou citar Assim como Jonas ficou três dias na barriga do grande peixe A gente vai encontrar um monte de lugares que a Bíblia usa o termo é número três Hoje é o primeiro dia, a primeira noite Amanhã é o segundo dia Sábado é terceiro dia Algo vai acontecer com alguém aqui três dias, Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar, mas uma geração que nascerá de ti, vai ser levado cativeiro no Egito, e na quarta geração, quer dizer, depois de três gerações, eu vou visitar aquela geração e aquela geração sairá do Egito para possuir essa terra que eu estou te prometendo. E José está na primeira geração que está entrando no Egito Depois, uma terceira geração Depois dele, sai do Egito, debaixo de Moisés Para entrar na terra prometida Três, três dias, três pessoas, três coisas, três objetos Três momentos, três semanas, três meses Talvez vai acontecer com alguém nesse terceiro dia aqui, mas para outro, talvez nessas próximas três semanas, e para outro talvez três meses, ou para outro talvez nesses próximos três anos, mas eu quero ser boca de Deus, e liberar, e profetizar sobre a sua vida, algo sobrenatural, algo divino, vai entrar em ação na tua vida... No terceiro dia, ou na terceira semana, ou no terceiro mês, ou no terceiro ano ou Deus trará três testemunhos para falar com você e para confirmar algo Ou você vai enfrentar três coisas diferentes Mas perceba, algo sobrenatural está para acontecer na sua vida José diz, três sextos falam de três dias e eles não sabiam, porque a Bíblia diz, no terceiro dia, era aniversário de é, é, nascimento de faraó. E algo sobrenatural aconteceu. Foi com o padeiro. Ele foi liberto da prisão. Ele saiu, voltou para o palácio. E achava que, se achava que agora sim eu vou voltar a fazer tudo. Mas ele foi pendurado e a sua cabeça foi cortada. Às vezes, às vezes, a intervenção sobrenatural de Deus pode levar à morte. Em Jerusalém, a igreja, que eu diga, havia um casal chamado Ananias e Safira. Estava tendo um reteté santo na igreja. Mais do que nós talvez estamos acostumados a ver. Mas aquele puro mesmo, não aqueles que às vezes a pessoa inventa. Entendeu? Fica todo mundo suado, todo mundo inventa, pula, pula, problema não teve reta, até de verdade. Entendeu? Mas ali estava tendo. Estava tendo que a Bíblia diz que não havia um sequer necessitado no meio de todo aquele povo. Algo tremendo. Mas no meio desse algo tremendo, teve funeral. Mesmo Espírito Santo, mesmo mover de Deus... Pedro diz, esse mesma unção, pum. E aqui José está dizendo, Deus vai fazer algo. Três dias. Mas por causa do sonho no coração do padeiro, quando Deus interviu, era para destruir. Não era para levantá-lo. Qual é o teu sonho? Estou brigando com o relógio agora, nem entrei no copeiro. Então vamos logo para o copeiro. O copeiro, no seu sonho, ele diz, eu vi uma videira. E eu vi três ramos nesta videira. E logo brotaram, floresceram e produziram frutos, uvas maduras nos cachos, assim. E eu me vi ao lado dessa videira com o um copo de faraó na minha mão, e eu espremi do fruto da videira, e eu servi. E José começa a trazer o, o verdadeiro significado, porque Deus é quem dá o significado do sonho do coração. José diz, muito bem, os três ramos, de novo, três, também são três dias. E no terceiro dia, algo sobrenatural vai acontecer. Deixa eu te ajudar a compreender esse sonho do copeiro, O sonho do copeiro, ele não é o foco. Ele não é o centro. Ele não é o Carmen Miranda. O holofote não está sobre ele. Ele vê outra figura... Ou outra pessoa sendo o centro. A videira. Ele diz, eu vi uma videira. E eu ao lado espremendo as uvas dessa videira. Os ramos estão na videira. O fruto está na videira. Ele viu uma videira. Essa história foi Transferido de boca Gerações Porque foi dali Que José também saiu da prisão Foi quando o copeiro Lembrou-se dele Quando o faraó teve seus dois sonhos perturbadores E aí ele lembrou De um menino israelita Que interpretou o sonho dele De videira E aí José foi liberto E José se tornou o que ele se tornou Então se contava isso para os filhos, José certamente contou para sua família, e aí sim eles contavam, todo mundo sabia essa história de um tal, de uma videira, que alguém sonhou com essa videira, e que tinha uvas, tinha é, frutas maduras, e que foi exprimindo E que José foi usado por Deus Interpretou E por isso ele saiu e se tornou é, O homem que ele se tornou em todo o Egito E nos recebeu todos nós Os pais E nós fomos morar na terra de Gozem E começa toda a história Até chegar Moisés E chegar naquela geração que saiu E José e tudo aquilo Eles todos conheciam essa história Por isso Jesus Chega no evangelho de João e ele diz Eu sou a videira Verdadeira Eu sou a vi Aquela videira É uma figura É uma sombra Aquela videira que conta na história Assim como eles contavam De um cordeiro que todo mundo tem que matar Desde o Egito Desde a, a, a, a, a saída Que todo mundo tem que matar o cordeiro E aspergir o sangue E comer pães, asmos Jesus diz, eu sou o cordeiro Agora ele está dizendo Eu sou a videira verdadeira Aquela é figura É sombra e eu sou a videira. E vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele dará fruto. E muito fruto. Ele está falando desta videira. Quando o meu sonho não é sobre mim, não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu realizo, não é sobre o que eu vou conquistar, não é sobre o que eu vou deixar, não é sobre aonde eu vou chegar, mas quando o meu sonho é sobre a videira, como a videira vai crescer, como a videira vai produzir fruto, como as pessoas vão receber da videira, através da minha vida, esse sonho vai te levar a lugares... Qual é o teu sonho? O sonho do copeiro, ele se vê como apenas um coadjuvante. Ele se vê como apenas um canal. De tirar da vida da videira e oferecer a faraó. Faraó representa o ímpio, o mundo ímpio. Nós não temos como servir só a nós Ele não se vê só ele Se espremendo e bebendo Para ele mesmo Ele vê a mão de faraó Faraó que é ruim Faraó que é do mundo Faraó que é o ímpio Mas eu vou servi-lo Mas não vou servi-lo com a arte das minhas mãos Eu não vou servi-lo com as realizações minhas Eu vou servi-lo com o que sai da videira Quando nós servimos este mundo pecaminoso, perverso, não com o que nós temos para oferecer, mas o que sai da videira. Este sonho é o que vai te levar a lugares. Pergunte de novo para alguém, sei lá, qual é o teu sonho? Sonhar com a videira. E poder tomar da videira para servir a outros Lhes dando a vida E não ser você o centro do sonho Não é sobre mim Não é sobre você Diga de novo para alguém O sonho Não é sobre você Não é o que você pode fazer Não é o que você realiza Não é o que você constrói não é o que você alcança. Se este for o teu sonho. É sonho de padeiro. Vai te destruir. Amém? Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Agora, quando o sonho. É sobre a videira verdadeira. E o que a videira produz. Para saciar esse mundo. Deixa eu te dizer. Deus vai te colocar em lugares, os corredores de poder. Você vai trilhar por lugares. Você vai ser elevado. Não para aparecer você, mas para aparecer a videira. O copeiro foi erguido. Ele volta ao palácio e ele é restabelecido acima, e ele anda nos degares de, de poder, mas parece que ele se esqueceu de José. Mas quando nós sonhamos o sonho de Deus, o sonho de Deus que é com o propósito dele, com o projeto dele, com a vida dele, sendo fluindo através de nós para os outros... Deus vai nos levar para lugares altos, lugares mais altos, e vai nos conceder favor e influência. E nunca será de nós mesmos, sempre será do que tiramos da videira e damos aos outros. José está ali, ele fica mais dois anos naquela prisão, o copeiro esqueceu, de repente, faraó tem dois sonhos proféticos. E o copeiro, então, lembra-se de José. Quando você serve os outros por causa dos sonhos deles, sua vez também chegará. E Deus moverá outros por causa do teu sonho. José estava ali e ele não estava defendendo o sonho dele. Ele serviu os outros por causa dos sonhos deles. Ele vai servir a faraó por causa dos sonhos no coração de faraó. José não está preocupando de realizar os meus sonhos. Eu disse que eu já estou completando 40 anos de ministrar eu tenho 56, aos meus 16 anos, no internato, lá na cidade de Accra, Gana, Deus me levantou para liderar todo, todo o colégio, liderar o nosso grupo evangélico que havia naquele internato. E dali começou a nascer um avivamento, eu pude fazer parte com muitos outros. De vez em quando eu trago um deles, muito querido. Ele estava num outro colégio, mas Deus foi nos unindo, porque algo começou a acontecer, um movimento estudantil entre adolescentes. E eu me tornei um dos líderes. Comecei a pregar, comecei a tomar decisões, enfrentar autoridades. E nós vivemos, vivemos coisas poderosas. Poderosas. Até hoje eu vivo coisas poderosas. Mas eu já encontrei muita gente no caminho. Que o foco dele é realizar o sonho dele. E Deus me diz. Eu não te chamei para reali você realizar o teu sonho. Eu te chamei para viver o meu sonho. E no viver o meu sonho. Primeiro, você vai servir o sonho que eu coloquei em outros. Se você não tem condição, simplicidade, humildade, de levar o sonho que Deus colocou no coração de outros, e servi-los, porque acha que está demorando, eu preciso realizar os meus, você vai realizar portas vão se abrir mas vai destruir você e eu posso lembrar de inúmeros mas também eu lembro de alguns que talvez não, não se tornaram famosos não se tornaram grandes mas realizaram o sonho de Deus o sucesso não é quantas coisas você realizou guarde muito bem isso o sucesso não são quantas coisas eu realizei com a minha vida. Não tem nada a ver com realização. Esse é o mundo definindo o sucesso para nós. O sucesso no reino de Deus é se eu realizei o propósito. Se eu terminei a carreira. Se eu fiz a vontade do meu pai e a terminei. Para Jesus isso era o sucesso. Ele não tinha uma mega igreja. Tinha doze que um traiu. E outros, ó. Fugiram. Mas ele diz, eu fui bem sucedido. Terminei o que pai me mandou fazer. Se ele só te mandou limpar a cadeira o resto da sua vida. Se você termina, você foi bem Bem sucedido. Agora você pode fazer mil e uma coisas. Mas se não é isso que ele quer para você, você pode ser um sucesso para o mundo. Mas isso não é sucesso. Não está, não tem nada a ver com minhas realizações. Só que, se eu for bem sucedido no sonho dele, no propósito dele, vai ter realizações. Porque ele vai me levar a lugares mais altos. Então, José está servindo sonho de outros. Do padeiro, do copeiro e de faraó. E parece que, ah, comigo, nada. Quando parece demorado, não é porque Deus esqueceu-se de você é que Deus está te fazendo passar por algum processo que vai te transicionar para o próximo nível. Deus nunca esquece das suas promessas. Ele nunca esquece daquilo que Ele colocou em nosso coração. Deus colocou dois sonhos para determinar, para influenciar, para mover a vida de José... desde a sua juventude e adolescência. E Deus jamais esqueceu. E quando José achava que agora alguém vai lembrar-se de mim... Ficou mais dois anos sozinho naquela prisão. Mas assim como Deus usou José para interpretar sonhos dos dois. Deus dá sonhos para faraó e usa o copeiro para lembrar e trazer José. Tudo está girando em torno de sonhos. Eu quero declarar alguém aqui. Deus não se esqueceu de você. Pode parecer que você não está realizando muita coisa. Ou pode parecer que você está realizando muita coisa. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer. Aquilo que Deus. No seu propósito. Tem para a tua vida. Sobrenatural intervenção de Deus. Nesses três dias. Ou três semanas. Ou três horas. Pode acontecer. Ou três minutos que vamos orar. Ou três anos. Eu não tenho como determinar, mas eu sei que algo sobrenatural vai acontecer. Deus te trouxe aqui para você receber essa palavra. E para você que está assistindo, Deus quer que você entenda isso, que não é você, é intervenção dele na sua vida. Prepara-te para uma intervenção divina, porque Deus vai te levar para um próximo nível. Sonhos vão começar a se realizar. Mas não é porque você fez algo. Mas é porque é um sonho dele. Se sonhe com a videira. A demora não é uma negação. A demora é por causa do processo que Deus quer transicionar a você. Prepare-se para sair do lugar. De aprisionamento De restrição De Peso Prepare-se Para sair de um lugar De aparente derrota Para entrar num lugar Do cumprimento Do destino Que Deus tem para a sua vida e mesmo que você estiver sozinho, numa masmorra, quando Deus decide intervir no terceiro dia, Ele vai te levar de lá. José interpretou tudo isso para os outros. Mas o copeiro esqueceu-se dele dois anos. No terceiro ano, Deus interveio. Fez o faraó tem um sonho e José está saindo da prisão. Alguém vai sair de um lugar de aprisionamento. Alguém vai sair de um lugar onde ofensa te manteve por muito tempo, intimidado, preso, incapaz. Alguém vai sair de um lugar que parecia que só ia para trás, Deus te trouxe aqui nesses dias, eu não sei o que, que os outros vão ministrar, mas não importa o que eles vão ministrar, se vão seguir a mesma direção, Deus tem multiforme e graça, o que importa é você estar des... preparado, pronto, para receber algo de Deus, e nesses três dias, Algo sobrenatural vai acontecer na vida de alguém. Você está saindo de um lugar. Para outro melhor. O copeiro começa a andar. Nos lugares de poder. Influência. José vai sair. Daquela masmorra. E vai andar num lugar de influência e poder. Só que o sonho que José tinha. Dois sonhos. Ele achava. Aliás, nós dizemos que José interpretava assim José nunca interpretou os sonhos dele Era Jacó que interpretou De que seriam os irmãos e ele se curvando diante de José A Bíblia não diz que José interpretou assim Ele não tinha ainda o dom de interpretação Aquilo começou a acontecer na prisão foi Jacó que interpretou assim E os irmãos entenderam assim E por isso eles planejaram acabar com José Porque eles ficaram ofendidos com ele Mas a verdadeira interpretação daquele sonho Não eram onze irmãos se curvando diante dele Era só uma linguagem figurativa Era uma numerologia bíblica Era situações que Deus estava trazendo. Quem que ia se curvar diante de José? Não era só os seus irmãos. Todas as nações iam se curvar diante de José. Você não faz ideia do sonho de Deus para a tua vida. Nós achamos que vai ser aqui nesse nível. Mas quando nós permitimos que o sonho de Deus, começa a mover a nossa existência, ele é muito maior do que o que imagino. Deus disse para Abraão, começa a sonhar com as estrelas, olhe para as estrelas, olhe para a areia, sonhe que eu vou te dar uma descendência, eu vou começar com um, mas é muito mais do que você pode imaginar, são filhos e filhos e filhos e gerações, e todas as nações ao ponto que todos nós em Cristo, milhares e milhares e milhares que estão descritos em Apocalipse, todos nós somos chamados filho de Abraão, Deus pensa muito mais, muito maior, muito além, quando Ele me dá um sonho, não é sobre você o sonho não era sobre José, era sobre nações, era sobre Israel, era sobre aquilo que Deus prometeu, que Ele ia realizar em Abraão, não era sobre José, José ia ser uma co -ajuvante. o sonho não é sobre você, você é coajuvante. o sonho é sobre a videira, e quando nós sonhamos com a videira, Verdadeira. Sonhamos aquilo que Deus sonha, ter muitos filhos ao Pai. Em tempos, em tempos Deus vai intervindo. E eu quero te dizer, Ele vai te levar para lugares. Portas que você achava que nunca poderiam ser abertas para você. José está andando nos corredores do palácio. O copeiro está andando nos corredores. Jamais sonharam que eles estariam andando ali. Deus diz, eu te darei as nações. Eu te darei. Você pode estar sonhando com um grupo apenas, num canto, porque é o sonho que Deus me deu, de servir, de ministrar, de levar a vida da videira, mas eu vou te dizer algo, Deus vai muito além desse sonho, esse sonho é só para começar, a sua verdadeira interpretação, o seu verdadeiro sentido, só Deus dá, e Deus nunca pensa pequeno, Deus começa pequeno Mas Ele nunca pensa pequeno E muito mais do que o que eu penso Somos levados a Não, eu tenho que pensar grande Não é você que pensa grande É Deus que pensa grande Não sou eu que eu tenho que pensar grande Eu tenho que pensar Em servir a vida da videira Ele vai realizar grandes coisas E Ele vai me levar a grandes lugares e Ele vai espalhar a influência sobre milhares. E quando ninguém imaginou. Você vai estar tocando nações, gerações, povos, línguas, tribos. Porque a videira, ela produz o fruto para saciar o mundo inteiro. Não é um só. É o mundo inteiro. Aqui Deus está levantando pessoas que vão deixar de sonhar sonho do padeiro. Vão deixar de sonhar consigo próprios. Vão deixar de sonhar em suas realizações próprias. Vão deixar de sonhar em fazer algo. E construir algo. E realizar algo. Para poder dizer, olha o que eu fiz. Mas pessoas que vão se levantar. E vão começar a sonhar com a verdadeira videira. A videira verdadeira. E sonhar com o mundo sendo ganho. Vai sonhar com o sonho de Deus. E por causa do sonho de Deus. Você irá lugares maravilhosos mais altos, fique em pé. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Diga para esse irmão, diga para essa irmã. Deus tem um sonho para você. Não é sobre você. É sobre ele. Aleluia. O sonho de Deus para mim não é sobre mim. É sobre Ele Ele quer que eu sonhe com Ele Ele quer que eu sonhe com o sonho dEle Com o propósito dEle Que eu sonhe com Ele A verdadeira videira Ore com seu irmão Ore com essa irmã Alguns de nós não, não vamos estar aqui os três dias Mas a liberação Profética continua mesmo que eu não estiver aqui, vai estar sobre ti onde você estiver, algo sobrenatural será ativado sobre a tua vida. Sonhe, não os teus, mas o dele. Comece a orar com este irmão, para que algo mude no seu interior. Comece a orar com esta irmã. E sonhar os sonhos dele É tempo de sair da prisão Para os lugares de poder É tempo de deixar de sermos o um foco E ele aparecer É tempo de eu diminuir E ele crescer É tempo de ele se manifestar Através de nós Ore com esse irmão, ore com essa irmã O ministério vai mudar o foco A sua igreja vai mudar de foco A sua vida vai mudar de foco Nesses dias Deus vai mudar o foco de alguém Para sonhar com ele Levante a sua voz Começa a orar com este irmão, comece a orar com esta irmã Deus pensa grande. E Ele não nos chamou. Nós pensamos grande. Ele diz sonha comigo. Eu sou sobrenatural. Eu sou Deus dos céus e da terra. Eu sou Deus acima de todas as coisas. Eu é quem te chamei. Não fostes vós que me chamastes. Eu vos chamei. E vos dará um fruto. Sonhe com Ele. Sonhe com a verdadeira videira Algo está para romper Nós não vimos ainda A extensão A profundidade A largura A altura Daquilo que Deus vai realizar Nesses dias Nesta geração perversa Porque algo Na videira Será ministrado a este mundo perverso Está para acontecer ainda Sonha com o sonho de Deus Levante a sua voz Introduz seu irmão em oração Empurra ela Deste lugar Para outro lugar No nome de Jesus Xerabacociana Paramasotakapae Xerabacociana horroroso. Sobre os teus sonhos construímos. Genevina Catosso, entre que nós estamos? Shikabanunde Rebesahaya, para Bokotosso, chegue Barocotasa, Paliri Bayem Rebes Catosso, Pakatuso, no nome de Jesus Pai nós estamos declarando As portas da prisão estão se abrindo As cadeias estão se quebrando Onde havia ofensa Está sendo rompido A prisão está sendo rompida Em nome de Jesus Nós declaramos A ação sobrenatural Três cestos, três ramos, três dias, três gerações, três pessoas. Declaramos que o terceiro está chegando. No nome de Jesus. E eu declaro que há uma movimentação celestial. Algo já foi ativado nos céus. E está se levantando Homens e mulheres Que deixarão de sonhar de si mesmos De sonhar para si mesmos De correr atrás dos seus próprios sonhos De realizar sonhos deles Mas está se levantando uma geração Que não ficará presa Que não, se, não, não conhecerá restrição Que não será parada que não será impedida Porque é uma geração de líderes e pastores Que sonham com o Senhor Que sonham com a videira E não haverá restrição Não haverá empecilho Porque ao mover do Espírito Vão romper E vão lugares mais altos E nós vamos tomar A nossa cidade A nossa nação Outras nações serão do Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia!